Tropa, como vocês sabem, o Boulos é um grande pedaço de merda. E esse grande pedaço de merda representa a essência do comunismo. Um obeso que nunca trabalhou na vida em nada, que não tem nenhuma habilidade, nenhuma profissão, cuja única ideologia é roubar o um dos outros. Não é chegar e pedir ou vender alguma coisa, oferecer algum produto. Não é por livre iniciativa, é simplesmente roubar o que é dos outros. Claro, com aquela justificativa maravilhosa de que eu estou roubando dos ricos para dar para os pobres. É o Robin Hood, o Boulos, ele que está cotado para ser prefeito de São Paulo. Imagina uma desgraça dessa. São Paulo, onde você vai, todas as praças já foram tomadas por um acaso. Será que faz parte dessa estratégia? mas fica muito pior. Nós estamos vendo líderes desses movimentos sem terra da vida aí que simplesmente são corruptos gananciosos que estão com a casa caindo. E aí eles trazem o seu grande salvador ou não é mesmo? Então vamos por partes aqui. Tá? Tem um vídeo que provavelmente talvez você já tenha visto que viralizou uns dias atrás do Boulos defendendo esse bando de vagabundo a desculpa de que é para os pobrezinhos, tem pessoas tão pobres no Brasil, enquanto outras são bilionárias, temos que dividir esse pão. Claro, certo? Sim, vai dividir, você rouba tudo que tem do rico, e aí depois, quando você não conseguir sustentar só com o milho que sua propriedade produz, você faz o quê? Vai pedir emprego novamente. E para quem você vai pedir emprego? Agora que o fazendeiro foi expulso, o empresário foi taxado de criminoso e foi embora do nosso país, o investidor não quer colocar dinheiro no nosso país e a desgraça só se acumula. É impossível você deixar outras pessoas mais ricas deixando, tirando dinheiro dos ricos. Assim você só está destruindo o que é a nossa economia. Empreender no Brasil virou sinônimo de criminoso. E aqui nós temos ele, o grande Robin Hood da população. Vamos ouvir aqui rapidinho um nojo, tá? Peguem aí seu saco de vômito. Passando aqui para denunciar o fato extremamente grave que aconteceu nesse carnaval. Extremamente grave. Denunciar, tá? Meu oh, Deus. Vocês também ter visto teve uma série de ações da Frente Nacional de Lutas, de São terras, lutando por terra no Mato Grosso do Sul... Sim. Poxa, eles estão lutando por terra, tadinhos. Nossa, que tal eles trabalharem por terras? Que tal investirem em alguma coisa, alguma profissão na vida deles? Fazer qualquer coisa. Em qualquer lugar que você vá, há oportunidade de trabalho. Certo? Aqui <risos> nós temos os coitadinhos do Bolsa São Paulo. E em alguns lugares, como em Japorã, Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, em regiões do Pontal Barábana e São Paulo. Os ele lendo ali nem sabe onde ficam esses lugares, né? Os trabalhadores sem terra foram expulsos das terras por milícias. Ai, tadinhos, eles foram expulsos. Por que será eles só queriam um pedacinho de terra? Eles só queriam plantar um pouquinho. É sempre assim. Eles usam os pobres, os miseráveis, como massa de manobra. Só por que ele está tão preocupado assim? Vamos ver mais pra frente. Milícias montadas por fazendeiros, muitos deles bolsonaristas, japoneses. Os... Ah, claro. Não. Fazendeiros bolsonaristas. É. Claro, óbvio. Óbvio que são... Eles justos... organizaram pra tirar na marra os trabalhadores federais que estavam ali lutando... Tiraram na marra estavam ali, tadinho. Olha o cara que ele faz. Viraram na marra. Lutando por terra, lutando por reforma agrária. Muitas vezes em terras que é, estão totalmente largadas, abandonadas, sem nenhuma função social. Se estão largadas, sem nenhuma função social, por que os fazendeiros estão querendo elas de volta? Qual que é a função social? E estavam lá fazendo essa batalha. Então toda a minha solidariedade a militância da Frente Nacional de Luta, aos trabalhadores... Primeiro, são militantes, mas os milicianos são os da direita, né? São milicianos fazendeiros agora. Ó, oh, meu Deus do céu. Trabalhadoras rurais são interna, é e nós vamos acompanhar esse caso para denunciar, que é um absurdo. Em vez de denunciar os caras que estão invadindo, vão denunciar aqueles que agiram na marra. Na marra, sai da minha propriedade na marra. Tá certo? Ó oh, meu Deus do céu. Mas aí, nada como um dia após o outro dia, minha tropa. Não é mesmo? Tá? urgente isso aqui não vai sair na Globo na Wall, na CNN esquece tá joga para debaixo do tapete para ver se ninguém vê urgente extratos bancários e conversas mostram crimes praticados por José Rainha quem é esse outro pedaço de merda aqui não um relatório da polícia civil de São Paulo revelou como lideranças da frente nacional de lutas dentre elas José Rainha praticaram extorsão contra produtores de terras invadidas no oeste paulista. O documento foi divulga divulgado pela CNN. Ué, mas não eram pobrezinhos? Não eram coitadinhos, bolos. Segundo a polícia, a maior parte das vítimas é formada por arrendatários que realizaram pagamentos para lideranças da FNL após coação. Além de rainha, as investigações também revelaram que Luciano de Lima e Cláudio Ribeiro Passos, conhecidos como Cal, praticaram extorsão. Provas apontam com segurança para o fato de que José Rainha deu início às tratativas com as vítimas, a fim de receber, mediante indevida e ilícita exigência, vantagem econômica, sob pena de não possibilitar a eles a colheita de sua lavoura, destacou o relatório policial então eles pegam um monte de desgraçado tá fudido fala, a gente vai te dar terra já né? e usa essas pessoas como massa de manobra coitados investigações as investigações da polícia feder... polícia civil começaram em 2021 o relatório foi elaborado com depoimentos interceptações telefônicas e áudios que segundo a polícia resultaram na demonstração de que as alegações eram verídicas uma das conversas gravadas, gravadas aponta uma militante do FNL relatando a outro integrante que José Rainha pedia recursos para não invadir propriedades e uma vez invadida para desocupar a terra. As exigências são sempre seguidas de graves ameaças voltadas aos patrimônios dos noticiantes, informou o relatório da investigação. Ora, se exige dinheiro em troca de autorização para ingresso e colheita, ora para o ingresso e alimentação de animais, ora para a desocupação. Em outro ponto do documento, a polícia argumentou que há indícios, inclusive, que mostram José Rainha negociando a venda de parte das terras que hoje ocupa. Ah, tá! É a livre iniciativa, né, meu? Agora ele quer capital, agora ele quer vender terras, né, meu? Que maravilha! Segundo os policiais, os acusados teriam exigido dos proprietários valor em espécie para permitir que eles tivessem o derradeiro acesso a animais, plantações e benfeitorias existentes nas propriedades. Aí vamos aos depoimentos das vítimas. A polícia, uma das vítimas, relatou detalhes sobre os valores pagos aos ativistas da FNL, efetuando o pagamento de 25 mil reais fruto de extorsão em abril do ano passado. Outro produtor que atua no ramo da agropecuária também efetuou pagamentos ele apresentou os investigadores os comprovantes do depósito nas contas dos líderes do movimento. Outra vítima afirmou em depoimento ter recebido ligação de uma liderança da FNL. No telefone, essa pessoa pediu a transferência de 10 a 15 alqueires de terra para José Rainha e disse que após isso, desocupariam a propriedade. No registro policial, também consta o depoimento de um agricultor que foi coagido a pagar 50 mil para fazer um acordo com Rainha, que desocuparia a fazenda, antes que chegasse mais gente ali e a situação piorasse, tá? Olha a cara do vagabundo, do pilantra que quer roubar, que acha que pode ir lá e tomar dos outros. Parece que é uma prática muito popular entre esses políticos, né? Não é mesmo, Dória? José Rainha cobrou 2 milhões de reais para devolver terra invadida, diz a polícia. Dois milhões, mano. É muita grana, vocês não estão achando? Agora, podem ter certeza que esse daqui é só um peixe pequeno. É só uma marionete de um grupo muito maior. Vejam o desespero do Boulos agora. Boulos sobre prisão de líderes sem terra. Tira perseguição política. Chega a perceber. Estão me perseguindo. É uma perseguição política, filho de uma puta. O deputado federal Guilherme Boulos, o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, lamentou a prisão dos líderes sem terra José Rainha e Luciano da Silva. Por que ele tá lamentando, hein? Será que ele tá com medo de que isso tenha respaldo nele? Será que vão descobrir que algum dinheiro chegou no Boulos? Que isso também aconteceu com o Boulos? É hora de todo mundo abrir a boca sobre o que já aconteceu com esses pilantras, né? Em entrevista exclusiva CNN, o parlamentar afirmou que as detenções têm cheiro de perseguição política. Segundo o deputado, o um inquérito antigo foi requentado uma semana depois de ações dos movimentos sem terra. Até onde eu sei, é um inquérito que responde há dois anos atrás, disse o deputado. Quer resolver o problema da população sem terra? Faça política de reforma agrária. Garanta um lote, uma pequena propriedade para que as famílias possam produzir, destacou. Passou pano nível over 9,000! Que ridículo, meu querido! Que ridículo você é, Boulos! Mas a tua casa vai cair, a tua vez vai chegar certo e por último como vocês sabem nosso canal é uma comunidade 100% através da livre iniciativa eu nunca roubei um centavo na minha vida e nunca roubarei certo para isso aqui nós temos a nossa oitava rifa onde você pode participar de por pics e também concorrer a mil reais certo vocês têm me ajudado muito e graças a vocês pessoas como bolos estão perdendo a cabeça Graças a vocês, pessoas como Dora estão perdendo a noção da realidade, porque eles sabem que não estão conseguindo calar a internet. Então muito obrigado, tropa. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.